Olá, olá, pessoal, olá, ouvintes da Rádio Mundial, amigos, como faço todas as sextas-feiras, às nove e meia da manhã, eu, Armin de Gourmet, aqui para conversar com vocês. Hoje eu já vou entrar logo no, no assunto, porque é, ele é meio longo, né? Assim que eu venho Assim, pensando nele já há muito tempo, devido ao que eu desenvolvo, né? Eu, eu, eu percebo muito os traumas, os bloqueios, as crenças da pessoa, o desconforto interior que a pessoa traz e que acaba provocando angústia, uma, uma sensação de menos, né? De rejeição. E, e as consequências. Consequências disso vão, vão provocando muitos transtornos, muitos transtornos. E há muito tempo que eu venho, eu percebo, eu trabalho com isso, mas era é muito difícil a gente poder transmitir isso para vocês, né? Agora eu consegui, depois de muito tempo eu consegui e que ao qual eu estou dando nome. Né? Eu dei o nome de Metafísica no Olhar da Energia Fria Vibracional Curadora. Uh, existem muitas metafísicas maravilhosas aí, né? que trabalham com vários, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, vários núcleos. Porém, esse meu é, é um trabalho assim, 30 anos de percepção. Não só comigo, comigo mesma, como também com as pessoas que eu atendo, os grupos que eu formo. E, e foi assim, um trabalho que eu comecei a me aprofundar já, é, que entra no registro da memória celular, juntamente com a energia fria vibracional curadora, que é a que desperta quem está ouvindo, né? quem está recebendo, quem está atuando e quem está olhando para si. E eu resolvi, então, fazer Cursos, palestras, eu tenho o YouTube né? toda quarta-feira, às 9 horas da noite, às 21 horas, eu estou fazendo o YouTube agora ainda o pessoal não está muito acostumado, mas eu estou muito contente, sabe por quê? Eu vou, vou abrir um parênteses para falar disso, porque eu percebo assim: quando eu começo o YouTube, tem um número muito pequeno de, de visualizações das pessoas acompanhando à medida que vai passando a semana, as visualizações elas aumentam assim numa proporção muito grande. Por quê? Porque está começando a chamar a atenção. E anteontem eu tive até um, já um retorno de atendimento pelo vídeo que eu fiz sobre o bruxismo. Né? O bruxismo é muito comum, é muito comum. Gente, eu estou impressionada de ver, por quê? Porque ele é muito mais comum do que eu pensei que ele fosse. E é algo que as pessoas se interessam demais. Né? Então, essa palestra, vivência, que eu vou dar no dia 14 do 9, voltando, que é a metafísica no olhar da energia fria vibracional curadora, vai ser uma palestra onde você vai não só aprender sobre você, tomar consciência de algumas coisas, eu não vou dizer de tudo, porque são duas horas, duas horas e meia, o tempo que ficar eu não me incomodo, né? Mas você vai se perceber e vai perceber... As causas dos seus transtornos. Todos nós temos transtornos, todos temos. Alguns já resolvidos, outros, a maioria ainda não. O bruxismo, por exemplo, é um deles. Então, essa palestra, ela vai ser muito ilustrativa e você vai fazer as vivências, os exercícios, e quando você estiver fazendo exercício e recebendo ao mesmo tempo, né? aqueles aquele feeling que vão dando pela energia fria vibracional curadora, porque juntamente no exercício vocês já vão começar a receber energia fria, à né? a, a, a medida que você for recebendo tudo isso, a, a, a, vai vir muito à tona, vai despertar muito à tona a causa daqueles seus transtornos. Ai, Armin, mas o transtorno é só o bruxismo? Imagina. O bruxismo, pelo que eu estou vendo, pelo que eu estou percebendo, ele é 80% da população. Você sabia disso, André? A maioria tem bruxismo. Crianças têm bruxismo. Tem crianças, né? Isso eu já tinha percebido, mas hoje as mães me ligam e perguntam a criança, ela está brincando, está brincando, está lá conversando com a amiguinha, está fazendo alguma coisa, o Taqueta, tá de repente, ela começa a esfregar o dente, a arcada dentária uma na outra, as mandíbulas, né? A, o, o, o maxilar, as mandíbulas, a mandíbula mesmo, a parte baixa da, o, do o maxilar, ela começa a esfregar no dente de cima. Isso vai movendo e à medida que for movendo, movimentando os dentes, porque já movimento eles são móveis, né? A coluna já vai saindo do lugar. A coluna já vai começando a ficar, a, a, a ter uma certa deformidade. Esse é um dos assuntos que nós vamos tratar, né? que nós vamos ah, direcionar. E as causas né, que vão causando esses transtornos tão desconfortantes e limitantes para as suas conquistas. Por quê? Porque as pessoas que, elas, que passam a ter esse tipo de, de transtorno, que a gente chama de metafísica, que eu estou chamando metafísica no olhar da energia fria vibracional curadora, e que causam esses, esses, esses desconfortos, né? eles são uh, a maioria deles e, eles, eles trazem ansiedade, eles trazem angústia, uh, eles trazem. Uh, a, a, a, a, são transtornos que são atitudes repetitivas que você vai tendo. Por exemplo, o bruxismo é um que é de medo e, ao mesmo tempo, expressa raiva. Expressa uma coisa assim, é, sabe? Ela, ela precisa fazer de conta que ela está gostando daquilo. É a mesma coisa que a compressão, né? Empurrar os dentes, apertar e empurrar. Ela precisa disfarçar, que ela está gostando daquilo está se sentindo bem mas no fundo ela está extremamente irada com as situações ela está muito desconfortável com ela mesma é, e são vários por exemplo torcicolo como eu falei ontem no YouTube eu até peço que vocês vão lá e assistam como eu falei ontem sobre o torcicolo, são pessoas que têm uma visão muito frontal. Elas não gostam de ver o que está por detrás da situação. É, elas, elas vivem dentro de uma aparência onde elas vão se colocar no estado de conforto, mas são as pessoas muito ansiosas e angustiadas. Por quê? Porque são pessoas muito ciumentas, são pessoas que eh, precisam controlar tudo e, e tomar posse né, da maioria das coisas. Da onde vem isso? Vem da infância, vem de... Eh, não que a pessoa queira ser daquele jeito, mas, de repente, ela não percebe que ela está sendo movida para fazer aquilo. Então, nós temos vários motivos que nos causam esses transtornos, né? Muitas vezes, esses transtornos, por exemplo, a pessoa que fica comendo a bochecha, que forma até calosidade, ela fica empurrando com a mão, a, a boca, assim, o tempo todo. Uh, outras pessoas, né, como eu digo, é, que realmente sentem que o corpo está dividido, né? Parece que a cabeça... Pesa e vai para um lado, e o corpo fica leve para o outro, ou vice-versa. É aquilo que nós chamamos de pessoas é, com inteligência emocional ou, sem, ou, ou só racional sem a inteligência emocional não conseguisse trabalhar então ela não reorganiza o corpo e essas pessoas têm hábitos terríveis mas só que elas têm hábitos quando elas estão trancadas só com elas e aquilo é muito desconfortável da perda de sono ou da excesso de sono a pessoa ela se confunde nas escolhas é, então ela quer ser racional extremamente racional então ela embute a emoção dela ela vai embutindo a tal ponto a emoção dela que é aquilo que a gente chama né é, que é é, pensamentos repetitivos, constantes, os mesmos pensamentos, ela está sempre brigando com outras pessoas na, no, no pensamento dela, é como se ela tivesse uma, uma lama movediça que ela enfiou, e ela está enfiada naquela lama, e aparentemente ela está com água cristalina, entendeu? porque a água está bem na superfície. Então, ela não se enxerga, ela sente, ela tem aquela coisa ruim, mas ela não se enxerga. Então, isso aos poucos vai dando sensação de tontura, vai dando sensação de segurança quando a pessoa está andando, uh, ela, tá, ela, ela tem a sensação que tem alguma coisa girando, né como se ela estivesse se afundando e não tem nada. São esses transtornos, e muito mais do que esses, que nós podemos dizer que... A, dentro desse processo, dentro desse trabalho, nós vamos eliminando, nós vamos ajudar a pessoa a eliminar. Mesmo porque esse trabalho é assim. Quando você estiver fazendo exercício e recebendo energia fria, o, o, aquilo que está te provocando mais, de, mais desconforto de todas as outras coisas vai vir à tona é o, o teu vem, vem assim numa numa mensagem curta ou numa visualização curta de cada pessoa é de um jeito mas vem rapidamente a informação onde dali você detecta tudo e o seu corpo começa a esquentar a ponto de diluir essas informações, essas informações traumáticas que vieram com uma série de procedimentos. Eu não vou ficar agora aqui explicando um por um, porque é muito, né? É, tem, nós vamos trabalhar com várias situações, vários transtornos. Por exemplo, a, a, aquilo que, que o pessoal chama de toque, é, pessoas que entram e saem dez vezes para ver se trancaram a porta. Eu mesma tenho uma conhecida que às vezes eu estou conversando com ela e ela não só se preocupa com o o alarme do carro dela de ficar toda hora, ela vai e volta, vai e volta umas três vezes para ver se ela já acionou o alarme do, do carro... Como ela faz isso com os outros também. Oh, você, já, você já acionou? Não, aciona de novo. Vê lá se já entrou. E, e se você não fizer aquilo, ela fica desesperada. Só que comigo ela vai ficar desesperada mesmo, porque eu não aciono de novo. Eu não vou dar vazão e, e nem vou, vou, vou me contemporizar com essas travas dela. Eu não posso fazer isso. Eu, ao, ao contrário, eu preciso fazer... É, eu falo para ela, vai lá no carro e vê, e vê se já não está tudo trancado, tudo fechadinho, né? Então, a pessoa, ela precisa confiar nela, ela precisa confiar na estabilidade dela, ela precisa confiar que. O, o que o que ela faz né é, é algo que não é só automático mas também é perceptível então a maioria das pessoas fazem as coisas de forma automática por exemplo a pessoa que tem torcicolo ela justifica muito dizendo que aquele torcicolo aquela aquela pressão que ela tem nas costas né nos ombros aquelas dores até hum nessa parte na homoplata tal, ela justifica que é uma noite mal dormida. Ela tem várias noites mal dormidas. É, é, por quê? O que, que acontece quando a noite é mal dormida? A pessoa ela está brigando com alguém porque alguém falou alguma coisa, ela não retrucou, ou ela teve que engolir sapo, qualquer coisa assim, né? já está com brejo lá dentro. Então, quando ela está pegando no sono... Aquela imagem vem, amanhã eu vou falar tudo que eu tenho que falar para essa pessoa. Pronto, acabou, ela despertou. A noite inteira, ela vai ficar brigando com aquela pessoa na cabeça dela. E repetindo as mesmas frases que ela não falou para a pessoa e que ela vai falando mentalmente. Olha o transtorno que isso provoca. A raiva que está né, indigesta dentro dela, por quê? Ela não falou porque ela precisa receber do outro né, a aprovação de que ela é uma pessoa muito legal e que ela não liga para que os outros falam, que ela é tão convicta do que ela é, que o outro pode falar o que ela quiser, que ela dá risadinha e ela não liga. Ela liga, ela vai se comendo por dentro, ela vai provocando a automutilação. O que, que é automutilação? Comer unha, ficar ruendo unha, ficar toda hora limpando a pelinha, ficar mordendo o dedo, ficar fazendo, ficar, sabe, ela se morde por dentro ou ela fica se arranhando. É uma série de procedimentos da automutilação para que ninguém perceba o que está acontecendo? Por exemplo, pessoas que têm o hábito, né, de ficar impressionando os dedos dos pés. Nossa, gente, é impressionante como tem gente que de repente você vê que os dedos do pé estão todo pressionados, né? Ou eles, ela a pessoa junta, sei lá. Ela muda. Isso, aos poucos, também vai provocando uh, Joanete. Ah, não, mas Joanete vem da família, está no DNA, não é assim, né? Tudo isso, gente, e muito mais do que isso, vai ser trabalhado, né? Eu vou deixar o telefone, você vai ligar ou vai mandar o zap para se inscrever. Precisa fazer inscrição? Precisa, precisa. Precisa fazer inscrição a partir de agora, por quê? Porque eu não vou pôr mais que 10 pessoas. Eu, eu gosto de trabalhar as pessoas como elas são. E nós não só vamos trabalhar com a pessoa se vendo, mas também com a, a, com, com a, a energia fria, lógico, e chamando aquela vibração xamânica, sabe? Porque o, o xamã, ele é o que dilui, ele é o que traz a informação... E, e, e como é que ele trabalha? Vai organizando os seus chakras, vai reorganizando e ativando todas as suas glândulas. Bem, é lógico que nós ali vamos começar um trabalho e caso você goste, a partir de lá nós vamos marcar a cada 15 dias uma vez um, um encontro, né? E vamos trabalhar todos esses transtornos que muitas vezes você nem percebe que você tem. Aí, quando você vai ver se alguma coisa, sabe, tá errada. Pessoas que arrancam o cabelo o tempo todo. Nossa senhora! O que eu conheço de, de mim... Sabe, a pessoa deixa o cabelo comprido para poder arrancar mais. E ela fica puxando toda hora o cabelo. Pessoas que uh, pegam o hábito de coçar o mesmo lugar do corpo, machucar aquele lugar. <risos> Gente, são mil coisas. Coisas que nós vamos trabalhar, tá bom? Então, o telefone para você mandar o WhatsApp ou ligar, já para fazer a sua inscrição, é o 99675-5250. 99675-5250. Pessoal, então, já manda o seu WhatsApp, que é o 9 9, 9, 6, 7, 5, 5, 2, 5, 0, e, e eu já respondo pra vocês mas daqui uma meia hora, uma hora, né? E aí nós já fazemos a reserva. Você quer fazer o tratamento comigo? O que, que é o tratamento? É o terceiro tratamento completo, que entra o registro da memória celular, a individual, né? Pelo DNA, entra a a radiestesia magnética imantada, que é algo maravilhoso, gente, o pêndulo, é, é, o uso do pêndulo, né, seja como for, é, o pêndulo ele acusa tudo, ele reorganiza, ele devolve, ele, ele, ele, ele junto com a mãe terra, né, que eu chamo de mãe terra, porque ela é uma protetora maravilhosa, ele vai expurgando, tirando, e você sente o corpo todo pesado e grudado. Por quê? Porque ele tira aquelas, aquelas formas, pensamentos negativas que estão uh, paralisando o todo o funcionamento do seu organismo, como as glândulas, hormônios, né? ele, vai, ele vai trabalhar com a malha neural, é, é algo os seus neurônios ele vai reorganizando e, e vai despertando, vai ajudar a despertar, inclusive, a pineal, o timo, enfim, os, os, todas essas glândulas extremamente importantes... É, é algo maravilhoso. <risos> e entra também a energia fria vibracional curadora. Esse é o que eu chamo de tratamento completo, o TC. Você pode ligar, à medida que eu converso com você, eu, vou, eu canalizo o seu subconsciente a princípio e já vou trabalhar essa parte metafísica e, e a origem dos seus problemas, da onde veio, que causa que trouxe aquilo. E vou mostrando como aquilo está atuando no seu corpo e, e nós vamos trabalhar para diluir. Quando dilui, o que acontece? Aquilo que eu falei. O seu corpo esquenta. Esquenta porque ele está desmanchando aqueles nódulos, ele está desmanchando aquelas memórias, os implantes que vieram não só da gestação, como a partir do momento da concepção. Na verdade, nós não puxamos ninguém. Nós trazemos os hábitos que vêm na memória da, do pai e da mãe. Então, nós acabamos a diria, a, nos adequando àquelas memórias e dizemos que aquilo faz parte do nosso DNA. Esse tratamento você não deve perder. faça Passa que você vai ver, você vai entrar uma pessoa e vai sair outra. São seis sessões, uma vez por semana, por uma hora. Vai para consulta, você vai ficar uma hora e meia comigo, às vezes até mais que uma hora e meia. Eu tenho clientes que vêm que querem ficar mais e mais, né? Então... É porque você não quer mais ir embora, porque você está sendo tão acolhida por você, que você não quer mais, você não quer sair de lá, você quer mais daquilo, porque você começa a se ver, e, e você é uma pessoa que, da partir dali, você vai gostar de ficar em você, você vai gostar de ficar com você, que você vai ver quanto você é acolhedora. Né? acolhedor. Então, é um tratamento muito legal Você vem para a consulta, gostou Nós fazemos as sessões Não é o que você queria, não tem o menor problema tá? Você fala, olha, eu vou deixar para depois tal tá? falo o que você quiser, mas não precisa fazer A maioria, 99% faz Bem, então o telefone para você agendar a consulta Já fazer sua inscrição para a palestra É o 9... 9675-5250. 99675-5250. E quero deixar uma coisa para vocês, pessoal. Agora nós já vamos ter o curso né? e a formação para quem quiser fazer. Já logo, logo já vai estar na nossa agenda, no site, da radiestesia magnética imantada. Radiestesia magnética imantada. Para quem quiser fazer durante a semana, não no final de semana, durante a semana, que vão ser quatro semanas, é só entrar em contato e falar, Armin, eu quero durante a semana, tá bom? E assim eu encerro o meu programa de hoje, desejando a todos vocês paz, luz e harmonia. Aguardo a sua ligação para o 99675 e vão lá no meu Face, no YouTube, no site. Conheça um pouquinho mais da Armin de Gourmandian, que está só há 20 anos aqui na Rádio Mundial, tá bom? Um beijo para todos e até a próxima sexta-feira, às 9h30 da manhã.